Olá amigos do canal, eu estou diante dessa árvore que eu conheço como pé de pinhão ela tem uns frutos, eu vou até filmar aqui no chão são esses frutos aqui, ó e quando eu era criança, a minha mãe, a minha avó pedia pra gente colher pra fazer, sabe o que gente? Sabão usava pra fazer sabão de pinhão que é essa árvore aqui que dá esses frutos aqui, ó com certeza muitas pessoas conhecem Dá essa bela flor aqui e transforma-se nessa árvore bonita. E esse fruto, então, a minha avó e a minha mãe fazia sabão de pinhão. Eu acabei encontrando ela aqui numa rua de uma cidade que eu estou visitando com a minha esposa e estou registrando para vocês isso. Ok? Um abraço a todos e até mais!